Ah, tá assustadinho, né? Tá devendo as autoridades, rapaz? <risos> Ê, Chico, não tem jeito pra tu não, né? Nem do eu posso mais que tu já vem me perturbar. Mas é sério, esse senhor não sabe onde é que tem as pedrinhas, não? As pedrinhas bem redondinhas que é boa pra tirar? Rapaz, tu me acordou pra vir atrás de pedra. Peraí, pedra não tem não, mas tem esse cacete bom pra meter no seu espinhaço. Caba sem vergonha. Ixi, Maria, pra que essa brutalidade todinha? Eu só tô perguntando onde é que tem pedra. Você não pode dizer não isso? Tu tá atrás de pedra para quê, diabo do meu nojo? Homem, é para ir caçar com o tenente, amanhã de novo, nós foi ontem caçar e deu bom. É o quê? Tu tava caçando com o tenente e ele não te prendeu não com as mentiras que você conta? Cuidado! É o quê? Tu tá achando que é mentira? Eu posso contar a história do que aconteceu ontem? Eu posso? Vamos, pode contar a sua história, mas se começar a mentir já sabe, dessa vez eu tá aqui no pé do vídeo. Homem, foi assim: ontem o tenente disse assim, Chico, bora caçar mais eu lá perto daqueles matos que tem por trás de sua casa. Aí a gente foi naqueles bichão que faz tu, tu, tucu, tucu, tucu, como é o nome dele? É Quilope, pronto, é Quilope dele. Aí a gente desceu lá nos matos, aí ele disse: Chico, eu vou levar só essa bicha aqui, ó, mas vou levar dois pentes. Um pra mim e um pra ensinar você a tirar, que já aprendi a tirar é hoje. Não, pode ensinar o que quiser pra esse homem, mas esse homem não aprende, não. Agora mentir é você e caci outro, viu? <risos> rapaz, você vai deixar eu contar a história ou vai ficar atrapalhando, bicho de chifre? Deixa eu contar a história logo, rapaz. Vai, continua o job. Sim, rapaz, continuando. Nesse negócio de eu errar o tiro, ele acertar, eu errar. No final do dia a gente tava só com uma bala. Eles, vixe, chegando, tem que dormir aqui, porque o equilômetro não vem hoje de noite, porque tá todo escuro. Vamos dormir aqui, que amanhã, de manhã nós vamos. Aham, uhum, eu tô acreditando, eu acredito nesse homem. O dia todo dia foi tranquilo, mas quando a gente foi cochilar, que eu tava fechando o olho, eu escuto aquela voz Diga o que era. Uma onça, Antônio. Uma onça. Meu Deus do céu, a cara nem treine para mentir ai eu digo mais, quando o tenente pegou o bichão dele aqui para atirar, e tinha só uma bala, aí quando a onça ia se aproximando ele ia atirar, diga aí, apareceu outra onça Antônio. Ixi Maria, duas onças, não era dois momentos, não? <risos> oh, tava mentira. Aí o tenente ficou apavorado sem saber o que fazer, uma bala para duas onças, ele aqui, as onças chegando, quando as onças foram chegando bem pertinho, eu tive uma brilhante ideia. Peguei minha peixeira, botei no chão, peguei a pistola do, do tenente, né, pá, atirei na peixeira, a bala dividiu e matou as duas onças. Ave Maria, chega me arrepiei todinho. E depois desse susto todinho, quando eu desenterrei é a peixeira, diga aí o que vem junto. Um pré-á, rapaz, a gente ainda jantou, diga aí, eu tô. diabo para mentir, como é que tu consegue? É como eu sempre digo, né, você acredita se quiser. Eu vou lá, tchau. Oi, embora daqui que tu tem capacidade não? Puxa dedinho, rei, o rei pau.